És a linda das mais lindas, igual a você não tem. És a flor que solta o cheiro, linha desse vaqueiro, você só me faz o bem. Meu coração é só teu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém. Seu cheiro me alimenta Ô oh mulher querida amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer E o que eu sinto por você nem a mão do tempo a par. Quando você me abraça Sorrindo as coisas boas que faz. Lá no parto ou no banheiro, pega olhar seu corpo inteiro. Bem feito que lindo demais. Só faz a paixão crescer. Que mulher como você, todo homem anda atrás. Não quero nem saber Se eles não concordar vou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem tu o caia em pedaços Mas pra lhe ter em meus braços Não tenho medo de morrer Tu És a mais linda cena Foi Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com pena. Pra o seu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor, me mão I'm you